Aqui a minha horta, onde eu de um de pepino, agora chegou a casa da colheita, já tirei umas 5 vezes, esse pepino aqui, deixa a ver, essa atividade aqui, provavelmente é boa, porque serve de base para sustentar as outras atividades. A agricultura tem uma remuneração direta, comparando, por exemplo, com a criação. A criação não é autossustentável. Enquanto que a agricultura é autossustentável. E também é de baixo custo, né? Tanto na produção, e muitas vezes, se o mercado for acessível, é de alto rendimento. Né? Então, eu aconselho. Sim, a ver, Já tenho aqui o pequeno. aqui. Mas já fiz muitas colheitas, né? Já fiz várias colheitas, já forneci ao mercado. A ver, aqui. Toda essa faixa aqui estava cheia de, de pepinos, então eu aconselho aos jovens, nós estamos aqui a iniciar do zero, que possamos continuar nessa batalha. Né? Não é simples, quando você não tem fundo. Né? Veja só, vamos ver aqui. tudo aqui: são pepinos, são pepinos, mas já fiz colheitas. O fogos estão a ver. Esta parte aqui é a última faixa onde eu coloquei os meus pepinos. E essa outra faixa aqui já fiz já colheita. Acabei agora só para eliminar esses pepinos aqui e colocar novas culturas. Não sei, não sei o que vou colocar, vai depender. Então, para nós jovens, se jovens, pais, senhores, para pessoas, né? Quem tem atividades ou quem tem projetos não tenha medo de iniciar de o deserto né? que possa se colocar numa posição de trabalho. Agora, se tiver outro fundo, quiser investir, quiser fazer uma empresa diretamente, também é possível, mas também sem nenhum capital, você é possível começar a fazer seus trabalhos. Vocês não imaginam quanto eu ganhei por essa atividade aqui. Essa atividade me levou três meses, mas deu-me rendimentos bem agradáveis. Né? Claro que foi trabalhoso, né? Olha, olha. Gente... aqui. Não sei se conseguem ver perfeitamente. Mas a ideia. Mas este gru... esta fase aqui já fiz a primeira cor de fornecer ao mercado. Agora é só para banir todas esses culturas aqui e colocar novas culturas, né? Conforme o já está velho, né? Este pepino aqui está velho. Tinha um brilho excelente e é a faixa que é mais produziu do que aquela outra lá essa faixa aqui produziu mais a ver aqui. então nós temos medo de iniciar as nossas atividades do zero, mas está aqui eu terminei de estudar este ano sim, terminei de estudar este ano fiz teologia, fiz filosofia mas depois eu vi aquelas atividades ou aquelas formações, foram formações muito úteis para mim minha vida intelectual, minha vida como pessoa, né? contribuiu muito para a minha evolução. Mas agora, não eram atividades que eu queria abraçar para sempre. Né? A ver, por enquanto, dei uma pausa, no sentido de que, já terminei, né? mas além de continuar a estudar mais, optei por iniciar outras atividades de renda. Uma das atividades de renda, é esta aqui que estou a fazer, que é a agricultura. Essa agricultura aqui, não está isolada. Como eu disse, a agricultura dá rendimentos diretos. Então esses rendimentos onde eu coloco? Coloco outros ativos, né? Coloco outros ativos, como que? Como criação. Eu trabalho com criação e outras agriculturas a longa distância. Trabalho com criação de, de aves, com criação de porcos. Nas aves tenho patos e galinhas. E depois tenho os porcos, mas tudo ainda é novo, né? É novo e ainda é desafiador estou para eh, colocar um agrotóxico aqui, para matar esses bichinhos né, a ver. esses bichinhos estão atacar as culturas e também alguns lagartos aqui que estão a criar esta esta aqui dos bebidas. então jovens que se acompanham este canal aqui, eu aconselho que não tenha medo de trabalhar, acima de tudo não tenha medo de iniciar, tem um projeto, coloque no papel, mas depois coloque na prática, tem um sonho, coloque no papel e também coloque na prática. Né? No início isso vai acarretar muitos desafios, primeiro, porque você vai ter, no mínimo se for brasileiro, vai precisar de 200 reais para comprar as sementes, 200, no máximo 500 reais para comprar as sementes, mas depois disso, você ter sementes, ter eh, eh, adubo, né? Você já tem uma atividade que pode te dar um retorno direto. Um retorno que não te leva quatro meses. Como eu disse, eu coloquei essas culturas aqui em janeiro. Agora estamos estamos em março. Deixa eu ver a data aqui para não me complicar. Estamos no dia 12 de março. Mas já fiz tantas colheitas aqui que não me renderam menos do que aquilo que vocês imaginam. Eu não vou dizer quanto é que rendi. Mas, meus amigos isso aqui deu-me um retorno sério, tá se até agora dá-me vontade de voltar a colocar outras culturas é que vale a pena, não é que nem acordar ficar em casa, e eu como sou um daqueles que não gosto de levar biras com chefes, não tenho essa parte de gostar de meter documentos e currículos, né? eu opto por fazer os meus trabalhos, é que eu gosto, tá estes pepinos vou colocar esse para matar os bichinhos e depois vou começar a usar no mercado. Então eu aconselho a todos, hein, que não tenhamos medo de vamos trabalhar porque isso não identifica e isso vai nos fazer feliz. Acima de tudo você vai eliminar dependência, sabe? Depender de alguém é a coisa péssima. Mas você sente dor, João, por não ter moeda, por não ter um cartão, mas o cartão pode se iniciar de qualquer forma, no momento que sejam formas honestas. Hein? Então, eu dou um abraço forte a todos que né? estão acompanhando este canal aqui, que encaram os desafios como coisa normal da vida. essa parte aqui eu coloquei milho, mas milho é só uma diversão. Né? A ver. Isso aqui é milho que eu coloquei. É milho. Tudo isso aqui é milho. Milho é para eu dar às aves, tá? Né? Ajudar também a sustentar. Né? Este milho aqui, depois de nascer, eu dou às aves. tem também outra, outros milhos que eu colhi... Bem distante daqui. Bem distante. Isso aqui é timido, já está é em fase de crescimento. Mas também está é sendo atacado por um lagarto aqui. Vou ter que colocar também. Não sei se te siga. Estão ver. Isso aqui é milho daqui. Está a ver?